Temos que falar da treta do Mário Frias contra o Guga Noblar e também sobre o Janones, o Danones, que é tão narcisista, tão sociopata, que consegue tomar as assim, atenções, mesmo quando a treta não é sobre ele. Então tudo gira em torno dessa fake news aqui do André Janones, onde ele diz que o Mário Frias teria agredido com um soco Vejam bem, um soco, o jornalista Guga Noblat. Antes de analisarmos tudo, a cada rifa comprada da nossa décima rifa, o Danones, ou um esquerdista, é taxado de fake news pelo Twitter. E isso não é uma fake news, é um meme, para quem não sabe a diferença. Estamos rumo às últimas 50 rifas dessa rifa, para realizarmos o um sorteio, e, claro, Compre em 4, leve 5 e concorra a mil reais no Pix, tá bom? Agora vamos lá. Ele escreveu exatamente isso. Agora, o deputado bolsonarista da extrema direita. E eu fico sabendo, onde que é essa extrema light, hein? Ninguém pode me apresentar onde fica a extrema light? Onde fica a direita, extrema light? Onde, onde está? Somos todos extremistas da direita, certo? Porque somos todos contra o PT. Então ele escreve assim, da extrema direita, acaba de agredir com um soco o jornalista Guga Noblar. Deputados estão revoltados e prometem caçar Mário Frias. O clima é tenso e é um princípio de confusão. Quando esse, essa print foi tirada já tinha 50 mil views, eu garanto que nesse momento tem muito mais. Mas é claro, o André Janones, que é um apoiador da PL 2630, que irá censurar tudo aquilo que a esquerda chama de fake news, ele teria produzido uma fake news, que nós vamos analisar aqui. Mas, depois desse post dele, vemos em todos os sites aqui de esquerda o mesmo top. Mário Frias agride jornalista. Mário Frias agride jornalista, Guga Nublar, no O Tempo. Carta capital, aquele de esquerda total. Mário Frias agride jornalista. Notícias da TV. Mário Frias agride jornalistas. Eu tinha visto aqui, antes tinha também da CNN, tá? E todos os outros sites aí falando, ah, agride, agride, agride. Aí você para e pensa um pouco. Ok, se o cara escreveu que agrediu e tomou um soco, essa agressão foi um soco, não é mesmo? que tem uma conotação bem pesada. Pô, um soco, não é para ninguém socar ninguém. Aqui não somos a favor da violência, não é mesmo? Aí, sai aqui na CNN, vamos ouvir. Tô falando do deputado Mário Frias. Ele foi flagrado agredindo o jornalista Guga Noblar. foi. Aí você para e pensa, pô, se Mário Frias virou boxeador, tá o Nunes falando, tá saindo todo o site. E agora na CNN... Você acha que um esquerdista vai parar algum momento para checar se isso é real ou não? Ou se essa agressão foi mesmo um soco? É tudo compilado através dessa mesma mentira, né? Flagrado. Agredindo. Foi flagrado. Foi flagrado. Flagrado. Pressão minha ou ela quer ser a PEPA 2.0, né? Está cada vez mais Agredindo. Cheirinho. Agredindo agredindo. Opa, pera aí, pera aí, agressão foi o que aqui? Tá? Vamos analisar, vamos analisar qual foi essa agressão. Temos um vídeo melhorzinho aqui para vocês. Ele falou de um soco, tá? Aqui novamente, nós vamos ver o Mário Frias tomando o celular do Google Noblar, que para mim é um erro, tá? Não vou passar pano aqui. Se alguém tem a vontade de passar pano, fique à vontade, né? Eu não vou chamar de agressão, mas também não está certo, porque é o que a esquerda tem feito o tempo todo, tomado o celular desses jornalistas, a gente já viu aqui, já condenou uh, o saltitante, que eu vou mostrar, fazendo a mesma coisa. Mas é bem, bem diferente de um soco, não acha? Um soco tem uma conotação muito pior do que você tomar o celular de alguém e logo devolver. Então vamos ver exatamente o que aconteceu. A mim. Ah, esses que vêm tá tentando alto. calar os outros, a em nome do combate às fake news e ao discurso de ódio, no fundo, no fundo a história sempre mostrou o que os tiranos Sim. sensores tentaram mesmo calar, é verdade. É verdade foi a verdade. A verdade incorda, foi muito papo debate. Então, né? Uhum. Nesse momento a esquerda estoura champanhe. Alexandre de Moraes tem né, um orgasmo já o Danone, já fala, ele deu soco, eu vi, eu vi. Nós da direita temos que começar a usar um pouco mais o cérebro. Nós elegemos poucos parlamentares, e esses caras têm que brilhar. Tem que dar o um máximo de um exemplo, como tem que ser feita as coisas. Não pode ir lá e tomar o celular de principalmente de um jornalista. Sim, eu sei. Ninguém tem sangue de barata, ainda ele, ele tem todo o direito de perder a consciência. E vejam, logo ele percebe que fez algo errado e devolve o celular. Ó, ó, ó o celular de volta. Todo bravo, revoltado, frisa E talvez com razão a revolta, mas não justifica o que ele tá fazendo, porque isso não vai acabar bem. A esquerda precisa de um pelinho assim, um pezinho na porta para entrar... Todo o camburão de esquerda e toda a perseguição. Falando, ah, direita é fascista, fascista. Esse idiota nem sabe o que é fascismo, mas vocês sabem muito bem como isso vai ser usado. Olha aqui a cara, a cara dessa jornalista esquerdista falando, meu... <risos> meu, tweet vai bombar agora. Nossa, deu um soco, deu um soco. E vejam, não importa que o Danones fez fake news. Os sites compartilhando, agressão, agressão, sem falar... Por que eles me escreveram? Mário Frias toma celular de jornalista e depois devolve. Não, a agressão soa muito mais pesado. Tem uma conotação muito pior. Então a gente tem que ter essa consciência como direita. Cada coisa que a gente fizer vai ser uma hipérbole para essa esquerda. Então vamos lá. A cara do Google Nublar, feliz da vida. Feliz da vida. Então para mim, o Ele volta a filmar novamente. A jornalista esquerdista que... A... A gordita. <risos> pegamos ele. Pegamos, conseguimos irritá-lo. <risos> Ai, meu Deus do céu. Ô, direita. Vamos cuidar para a realidade. Tá fudido é, é, Era absurdo defender a interrupção do debate. E olha que na época, ironia, ele é, atacava o Conselho de Tempo e a própria Inquisição. Ah, Frias Pega e vai embora. Simplesmente falou, vou embora que não é muito Tudo bem, né? Chamem como quiser, de agressão Mas é muito diferente de um soco, tá? Ninguém foi socado aqui, ninguém foi machucado Tá? tá? Cometeu um erro, cometeu um erro Mas ele não é um soco Falar que foi um soco é uma baita De uma fake news, claro, tá? Aqui tem outro ângulo Vou te mandar atirar daqui, hein? Não, Mário para, velho. Para. A gente não pode agir igual esse cara aqui, velho. Quando o Saltitante fez a mesma coisa, eu fui o primeiro a vir aqui gravar um vídeo pra criticar, tá? Com esse cara aqui, que é um outro porcaria. Deixa eu terminar aqui. conseguiu ter o Bolsonaro, acho que tomando o celular dele também. Parece que virou moda. Deixa eu terminar aqui. aqui, ó. Chamou de agressão, a mídia podre chamou de agressão contra a influência jornalista. é nada, nem saiu na TV, nem saiu na Globo. Por isso a gente tem que entender, gente. Não é o mesma coisa. Né? A gente faz uma coisa, eles pegam, levam para uma hipérbole e tentam destruir nossa vida. A esquerda faz a mesma coisa e ninguém fica nem sabendo. Então nós temos que ser 100 vezes mais inteligentes. TEM VEZES MAIS PREPARADOS Essa é a minha crítica, certo? Ele tomou meu celular, cara! Você acabou, tá é? doido, é? Ele tá doido, é? Nós celular aí, tá tudo gravado aqui, cara Tudo gravado aqui Ó, as caras estão gravando, me dá o meu celular aí Dá meu celular aí, o cara ainda levou embora Ele ah, danificou aqui, quebrou a aluguel do meu celular Ó, o senhor tá saindo do meu celular O vai sair do meu celular daqui? Então, foi pro meu celular, Você vê, são dois erros que são tratados de forma completamente diferentes pela mídia podre. Então, André Danones, toma um selo aí de fake news, ele não tá nem aí porque eles sabem, tá, a gente não tá aqui. Aí temos que combater as fake news da Danones, temos que criar um projeto de lei, aprovar o um projeto de lei para banir o André Danones da internet. Isso nunca vai acontecer. Se aprovarem esse projeto... Nós sempre seremos os censurados, nós sempre receberemos o, ta... o selo de fake news do Estado e nós seremos os calados. Já com eles, eles vão falar o que eles querem sempre. Então a verdade, ela só precisa ser mostrada como estou fazendo aqui nesse vídeo. A verdade só precisa ser revelada através dos vídeos do que realmente aconteceu. Ninguém precisa ser censurado. Danones, ele adora chamar atenção, sociopata tremendo, mas certo nós temos que mostrar a verdade e a verdade é que liberta nunca é a censura que liberta tá bom por último quero saber a opinião de vocês também nos sigam no Cos TV onde seus likes lá rendem. você pode participar de sorteios todos os dias é só assistir os vídeos você tem a chance de ganhar ali um din din só comentando e assistindo nossos vídeos tá bom uma 300 inscritos lá já estamos com 230 Conto com o apoio de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.